Here it comes. Segue a quarentena aqui no Bum e como a gente não pode mais se encontrar pessoalmente com as pessoas para gravar vídeos com colaborações, eu decidi fazer isso online, depois de muito tentar fazer lives e não dar certo, descobrir que meu computador não é bom o suficiente para conseguir fazer isso, eu acabei fazendo de um jeito mais tosco e simples, mas de coração, então chamo na tela, o meu convidado, meu primeiro convidado, Yuri Fonseca. Você está aparecendo a partir de agora. Olá, galera do Buncha Calaca. Sou o convidado de sempre. Na verdade, tu é a cobaia. Tu, tu, é. É, tu é um experimento aqui no Buncha Calaca, porque se der muito <risos> errado, se der muito Foi. errado, esse vídeo nem vai pro ar. Mas se claro. der certo, aí pode ser o início de uma sequência de vídeos com vários convidados aqui no Buncha Calaca daqui para frente. O que eu preparei para hoje? Um desafio envolvendo o time do Yuri, o New York Knicks. E, então, como é que é esse desafio? Eu separei 10 jogadores do Knicks, a imagem, né, a foto de 10 jogadores do Knicks, e eu vou mostrar esse jogador para o Yuri, vou dar três opções e o Yuri precisa dizer que jogador é esse. Obviamente, Sim. não tem Patrick Ewing, não tem Carmelo Anthony, não tem Kristaps Porzingis, são apenas Sim. jogadores mais desconhecidos, enfim, para tentar dificultar ao máximo e fazer a pessoa do outro lado tirar a pior nota possível, como eu sempre faço. A <risos> ideia aqui é sempre constranger as pessoas. Então vamos para o primeiro jogador? Vamos lá. Jogador número 1. Um. Quem é este jogador número 43 do New York Knicks? Letra A, Red Bullock. Letra B, Jordan Hill. Ou letra C, Maurice Taylor? Então, eu vou. Eu, eu vou falar. Eu acho, eu acho que é a letra B, que se parece muito fisicamente. Mas talvez o cabelo dele me confunda Mas eu vou com a letra B Mas foi justamente por causa do cabelo que eu coloquei o Red Bullock nas opções O correto é Jordan Hill, letra, letra B, é. correta Eu falei, correta. eu acho que ele quer, me, ele quer me, <risos> me escalhar por causa do cabelo Com certeza eu fiz isso de propósito já pensando é. Um de um, um de um, muito bem Jogador número 2 na tela Quem é este jogador do New York Knicks número 5? Letra A Marcus Camby Letra B, Jalen Rose Ou letra C, Kurt Thomas hum. Cara, esse aqui eu, eu acho que eu vou na letra C, velho Kurt, Kurt Thomas, Thomas. É. E a resposta Foi está... Foi e... chutada Foi chutada e... Foi Errada Errou Esse que cara que é, é Jalen Rose Jalen Rose, Rose é que ele, ele jogou pouco nos Knicks, mas ele jogou bastante no é. Bulls, nos Pacers E hoje ele é comentarista da... ESPN ou da TNT? Ele é comentarista é, lá nos Estados Unidos. É. Jogador número 3. Este número 14 do New York Knicks é o... Letra A, Chris Copeland. Letra B, Jared Jeffries. Ou letra C, David Lee. Tempo. Ah, David Lee é o que menos pode ser. Né? <risos> eu vou dar a letra B, cara. Letra B, Jared Jeffries. Isso. Jared Jeffries. A resposta está errada. Era letra? Letra A. Letra a é. Chris Copeland. Quis Chris culpa. Copeland. Jogou um pouquinho Eu no NBA. Não... Acho que uma temporada só nos Knicks, se não me engano. Eu não conhecia ele, cara. Chris me Copeland. Desculpe. Nome de uma banda, Aos... Copeland. Uma banda muito legal, inclusive. Jogador número 4, na tela. Este jogador com a camisa número 11 é letra A, Ronnie Brewer. Letra B, Jamal Crawford. Ou letra C, Ime Udoka. Vai, tá indo ficando mais difícil ou é a impressão minha? Uh, tipo, vou não, vou, vou ter os mais fáceis depois. Tá. Na verdade eu não fiz na ordem, cara, eu, botei, eu, eu criei a ordem depois de fazer tudo. Entendi. Eu não faço a menor ideia que seja esse cidadão, cara. Ronnie Brewer, Jamal Crawford ah, ou ah, E-Mail Doca Jamal Crawford não é. Jamal Crawford eu sei que não é, mas. Não sei, eu vou de C, cara. E ele meu Doca que, Ele tem cara que tem esse sobrenome. Errado. Errado. <risos> Ronnie Brewer. Eu estou com quantos por cento de aproveitamento até agora? 25% até agora, 1 um de 4. Vamos okay. lá, dá, dá pra acertar 6 de 10 ainda. Tá. Não, dá pra acertar 7 de 10 ainda. Só errou 3. Jogador número 5. Ah, esse é o mais fácil de todos, velho. Este quer homem lindo. Quer que eu fale as alternativas? Quer que eu fale as alternativas? Elas, elas vão estar na não, tela. Não, quer que eu fale sem, sem você me falar as alternativas e vale mais pontos? P pode ser, pode ser. Seis alternativas vale dobro. Então tá, Ron Baker. Ron Baker, resposta correta. Então Eu gostava de... muito do basquete dele, cara. Agora fala isso sem o nariz crescer, que nem o do Pinóquio. <risos> não, é sério, cara. Ele era o menos pior daquele elenco. É um dos menos piores, velho. Você está certo disso? Estou certo. Ele chegou a jogar depois do Knicks no... no Wizards, mas aí não teve sequência na NBA, né? Não, ele foi horrível, né? É, número 6 na tela Este número 32 Do New York Knicks Aí já voltando a década de 90 Ele é letra A Howard Isley Letra B Xavier McDaniel Ou letra C Latrell Sprewell Letra B Letra B Xavier McDaniel Convicto Resposta e certa B. Chega a três acertos, mas quatro pontos, pelo nosso critério, né? Exato. <risos> Porque valeu 2 a Ron Baker. Jogador número 7. Tá. Este jogador de camisa número 1. Um. Eu tô falando sempre o número pra ver se tu tá vendo a mesma foto que eu, tá? Porque se é, eu disser um número tá e tiver aparecendo outro, aí tu me avisa. Uhum. Este jogador número 1 um é... Letra A, Quincy Ace. Letra B, Chris Childs. Ou letra C, Earl Clark. Clark, eu acho que não é, cara. Quincy Ace, eu acho que você fez uma pegadinha, não? Eu vou na B também. Letra B pois é Chris, tem, né? Ch Chris Childs. É. Tem certeza? Cara, Última tenho. chance de mudar. Tenho, tenho, tenho. tenho. Resposta, errei, correta. Errei. resposta ah, é. correta. Resposta ah, correta, resposta tá, correta. Tá. Lembra do Chris Childs, daquela briga de soco com o Kobe? Vou colocar na tela. A briga de soco que ele teve com o Kobe Bryant uma vez. Sim, lembro. Era ele. Então, era eu ele. lembro desse cara, mas eu falei, Quincy Ace, eu acho que ele tá querendo me... me... Enganar, não, cara. o consciência era careca e, e tinha é. uma barbona, né? Jogador número 8, é agora voltando voltando para o, as décadas mais passadas. Certo. Número ah, 18? Jogador fácil. número 18. Quer chutar, sem, quer chutar sem as alternativas? Cara, Phil Jackson. Phil Jackson. Não. Phil Jackson. Resposta correta. Esse aqui tá muito fácil. Vale ponto dobrado também? Já me perdi nas pontas. Ah não, pontas. essa foi muito fácil. Essa foi muito fácil. É, pegou pela cara dele. É, então eu achei, que, eu achei que podia não reconhecer ele pela pela, pela por fazer muito tempo. Poderia, poderia enganar por causa que a foto é colorida, né? Então, tipo... Exatamente. Cara, acho que não, não tinha foto colorida. Então temos um, dois, três, quatro acertos, sendo que um valeu dois pontos. Então já tem cinco pontos. Temos mais dois jogadores. Jogador número 9, mais um número 32, que não é o Ziver McDaniel. Este jogador é letra A, Rolando Blackman. Letra B, Otella Harrington. Ou letra C, J.R. Reed. Você falou Rolando ro Balkman? Não, não, não. Não o Ronaldo Balkman. Esse ah, era outro tá. jogador do Knicks. É. Eu falei. Rolando Blackman? Ah tá. Que parece Ronaldo Balkman, é. mas não é? Otela Harrington ou J.R. É. Reed? Cara, não sei, eu vou de Otella Harrington. Eu não sei Otella Harrington? Resposta correta. Nossa, um chute preciso, cara. Preciso. Othella Harrington começou no Rockets, foi draftado é. pelo Rockets e do Rockets ele foi pro Knicks. Era um canhotinho, meio ala pivô. Jogava legal até, mas ele, ele entrou pra escola Oliver Miller de ganhar muito peso em pouco tempo, foi embora da NBA mais cedo. Nessa foto ele não tá tão, tão robusto, mas depois ele ficou impraticável. Entendi. <risos> ficou impraticável a presença muito bem. dele. <risos> E por fim, <risos> por fim, o número 10, o último jogador. Muito este bem, jogador mano. atual do New York Knicks, número 21, certo? certo? É o... letra A, Kadim Allen, letra B, R.J. Barrett, ou letra C, Damian Dotson? Cara, eu olhei de primeira, eu achei que era o Lamson, é, Gallow, Langston Galloway. Edson. Não parece a cara dele? Parece, parece. Só que ele tá no Pistons. É. Ele é o um jogador é. atual, dei a dica. Uh, cara, eu confesso. Eu vou falar duas coisas. A primeira é que é, eu estava ontem treinando alguns quizzes que você fez no canal e eu fico meio nervoso assim. Tipo, falo, caralho. Tipo, você sabe o cara e eu, não, e eu não lembro assim direito. E estar no seu canal as pessoas podem falar: Olha só, o Yuri não é tão fã do Mix assim, cara. Então é uma pressão a mais. Eu não sei que é esse cara, não. Eu vou chutar a letra A porque no vestibular, se você, não, se você já colocou muitos B's. Pode ser que o próximo não é muito, não é B, então vou de A. Eu não sei quem é esse cara. Eu Jovens não veio muitos jogos do Knicks. Ele entrou muito, né? Jovens Estibulandos, não sigam as dicas do Yuri porque ele errou. A resposta <risos> certa é Damian Dotson. Letra C. Letra C. Damian tá. Dotson. E este foi o, o quiz dos 10 jogadores desconhecidos. Foram e seis aí, cara? Seis, bem, pontos. seis pontos, seis pontos, 6 é, pontos. Acho que você foi você foi legal até, cara. Foi justo foi ou foi muito bom. injusto? Não, foi justo. Você colocou algumas muito fáceis. Ah, é? Phil Jackson... Um cara muito, tipo, muito CDF, assim, tipo, se você fizesse no Portland com o Bulga... Vou fazer! 10 de 10, cara. Boa dica, boa dica. Vou mandar é. um WhatsApp pra ele pra, pra ser o próximo convidado. É. Mas aí eu vou pegar pesadíssimo, tipo, o um cara é que, que jogou... Ele conhece muito. O cara que jogou uma partida na NBA, assim. <risos> tipo, Do Rolando. Poxa. Tipo, Rolando, que jogou, tipo, <risos> 10, sei lá. Beleza. Tá, galera, ó, uh, só queria falar uma coisa, ó, quando eu gravo o fundo verde, é esse aqui, ó, no Calaca. Quando vocês veem aquelas paisagens bonitas, é porque não tenho um cenário bonito em casa, eu uso esse fundo verde aqui, ó. Revelando a estrutura do Calaca. É, conhecendo os bastidores. <risos> então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra quem não, não segue o canal do Yuri, imagino que quem acompanha o Calaca já assistiu pelo menos um vídeo do Yuri. Yuri Fonseca, no YouTube, vai ser a primeira resposta que vai dar na busca. E eh, digam aí nos, nos comentários mais sugestões de convidados, né? Porque eu pretendo fazer esse mesmo vídeo com os times de outras pessoas. Uh, Buga já é um bom candidato, Portland. Eu vou atrás Ótimo. de outras pessoas para poder fazer durante essa quarentena onde estamos presos em casa. Certo. No meu caso, fique com filhos. Fiquem é. em casa, fiquem em casa. No máximo até o mercado e a farmácia. Exato. Feito. Obrigado, Paulo, pelo convite. Mais valeu, menos... Yuri. Valeu, valeu, valeu, valeu todo mundo que assistiu aí. Até o próximo vídeo, então. Brasso.